a união consciente com Deus. Joel Woodsmith lançou um livro com esse título na última capa há uma chamada dizendo Não existe um lugar onde Deus começa e o homem termina. Aquilo que é visível de nós é Deus. Nós somos Deus tornado visível. A mais alta declaração mística da verdade que conheço é o meu reino não é deste mundo. Duvido que Jesus, alguma vez, tenha dito qualquer coisa de natureza mais mística. Essa declaração nos possibilita viver em união consciente com a causa, com Deus. Se formos analisar outras frases de Jesus, encontramos Não podeis servir a dois senhores. Temos também outra frase que diz... Se fosseis cegos, verias. O segredo é quando nós deixamos a parte visível para entender o invisível. O visível é a ilusão. O invisível é a realidade. Quando a nossa mente está desligada do visível e quando a nossa percepção está de que nós estamos desligados da nossa mente, em termos humanos, a nossa vida, que é o reino, está onde está a nossa mente crística. E essa unidade percebida é que é o objetivo de todo o estudo do absoluto. União consciente com Deus. Esta é uma verdade já consumada, já presente. Por que, que parece ser algo a ser conquistado futuramente? Porque a mente humana nos ilude no sentido de cremos que ela é a nossa mente. Mente humana e corpo humano são uma ilusão só. O que se passa num, vemos no outro. Quando deixamos de lado a mente humana, percepção de nossa união consciente com Deus a mente divina onipresente se revela como a nossa mente única e aí o reino paradisíaco o nosso reino é percebido a dificuldade maior é quando as pessoas acham que Deus é mutável pensam que Deus está ouvindo pessoas pensam que Deus conhece o mundo humano Inclusive Que chamam o homem carnal de filho de Deus A Bíblia diz O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito É espírito Realidade e ilusão Não se misturam Quando nós ficamos em silêncio Percebendo Que a vida Alma, corpo E universo São um este um manifesto, este é Deus, este é eu. O eu não é algo pessoal. O eu é o universo infinito manifestado. Onde este universo está presente, como cada um de nós, Deus é o nosso eu. Essa percepção que teve Jesus ao dizer, eu e o Pai somos um. Nada tem a ver com mente humana, nem com conscientização humana, nem com ensinamentos humanos, nem com coisa alguma deste mundo. Aí a afirmação citada de Goldsmith, o meu reino não é deste mundo, vista por ele como a mais alta declaração mística da verdade. Que libertação teríamos diante da percepção plena do sentido absoluto dessa frase. O meu reino não é deste mundo. Esta compreensão nos leva a outra compreensão. Seja feita a vossa vontade. Enquanto a mente humana insistir em se mostrar como a nossa mente, e nós persistirmos em aceitar esta ilusão, estaremos com os desejos humanos com vontades humanas, e a vontade divina, que não é deste mundo, aparentará estar ausente. De que forma perceberemos tal ilusão? Quando deixarmos de buscar as coisas do mundo, inclusive a verdade do mundo, para em silêncio percebermos a revelação do infinito manifesto como cada um de nós. Toda a compreensão da natureza de Deus elimina esforço. Elimina esforços mentais, elimina qualquer tentativa de forçar a mente para perceber uma verdade mais elevada. Nós somos a verdade elevada. Quando Jesus falou, eu sou a verdade... Ele estava universalizando a manifestação. E a sua oração foi no sentido de que nós percebêssemos essa unidade. E isso não se consegue através de mentalismos, visualizações humanas, nem nada deste mundo. O Salmo 46 declara categoricamente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 do olho simples se revelar dentro de nós, a aparência desaparecerá e a realidade, presente desde o princípio, mostrar-se a presente. É por esse motivo que a meditação, a busca interna é a base de tudo. Caso contrário, a pessoa continuará saindo por aí pelo mundo ser ludibriada pelos falsos profetas.